Mas vamos começar aqui com a cronologia do desastre aqui. Que, que para separei um gráfico que eu vi aqui, aqui na internet que eu achei muito bom. Vamos ver aqui ó. gráfico da evolução aqui dessa pandemia, né? Quando começou no Brasil, né? No Brasil aqui começou lá, ó. 8 de março de 2020, os primeiros casos acontecendo, o que aconteceu? O que, que o Bolsonaro falou? Ah, não tem motivo para pânico, tá ok? Aí logo depois, né, no dia seguinte, lá, muito do que falam é fantasia, não tem problema, aí depois não é tudo isso, né não é tudo isso que dizem lá para o dia 15, 16, aí depois lá, depois passou o dia 22, já começaram né as mortes ali, primeira semana mesmo, o negócio começou a pegar não, se fosse contaminado, eu não sentiria nada. Né? Eu, eu, dado o meu histórico de atleta, eu não, te, não teria problema nenhum. E foi indo, e foi indo. Aí ó, outros vírus mataram muito mais aquele negócio. Não, não, se tiver, vai ser no máximo 800 pessoas que vão morrer nessa, nessa crise. Aí, que foi a quantidade de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado. Já estamos em mais de 6 mil, Bolsonaro. O que mais que ele falou? Ah, ele fez aquela comparação que brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque pula no esgoto, mas não acontece nada, nem só. No comecinho aqui, ó, tava só no comecinho, o cara tava achando que não é nada. O povo foi enganado, né? Ele dizia aqui que o povo tinha sido enganado esse tempo todo sobre o vírus. Era uma mentira, uma fantasia esse vírus. E todo mundo alertando. Todos os cientistas, todas as pessoas sérias alertando esse débil mental do Bolsonaro. Aliás, deixa eu colocar minha cabecinha aqui do lado aqui para vocês verem melhor aqui, senão vocês não vão me ver aqui. Ó. Vamos ver junto aqui então essa bagaça aqui. O que mais? O que mais? Aí foi indo o dia, né? Foi indo. Eu não tô acreditando nesses números de São Paulo. O Bolsonaro dizia que, os, que o, o Dória. O Witzel tava inventando esses números, que já estava super faturado esse número. É o contrário do Bolsonaro. Estava subavaliado, não estava sobreavaliado, não é subavaliado. Não tem teste, não tem teste no Brasil, não tem teste em lugar nenhum. Os caras só quando fazem teste é quando já está quase morrendo, já. aí faz um teste lá. Aí depois ó, os casos aumentando, só aumentando, né? ó, 29 no 3. É, 5 de abril, né? já estamos nesse mês já aqui, estamos nesse mês, aí quem fala, cada vez mais o uso de cloroquina se mostra como algo eficaz, o Bolsonaro estava naquela propaganda da cloroquina, né? levando cloroquina em live, em conversa com outros líderes aí, mundiais, e fazendo propaganda de cloroquina, sem saber nada do, do assunto, sem saber se ia funcionar, se não ia funcionar, enfim, uma vergonha total né? e todos os médicos realmente com o mínimo né, de bom senso falam não não é assim Bolsonaro, não pode sair divulgando esses negócios não. E é um remédio, né, essa cloroquina é usada para outros tipos de, de, de doença, né? de pessoas com doenças crônicas aí que estavam sem ter esse remédio porque as pessoas estavam indo nas farmácias comprar essa porcaria. Aliás, porcaria não, porque ela serve para outros, outros tipos de, de, de, de problema, né? não para a Covid-19. Né? Aí vem lá, ó, no dia 12 do 4, o vírus parece que está indo embora, né? porque chega final de semana, vocês perceberem aqui, essas barrinhas azuis aqui, é final de semana. Chega final de semana, a contagem diminui, porque os caras já não, né, não, não, não mandam direito as informações, aí chega final de semana e diminui. Aí depois pega, né, durante a semana, pega os, pega os dados verdadeiros. Então o Bolsonaro se for na, na fantasia aí, os Marte, esses malucos todos aí. Não, não, acabou, ó, tá indo embora esse vírus, foi uma, foi uma marolinha só que, que pegou. Aí os números das mortes no Brasil aumentando e aumentando e vai aumentando. 19 do 4 vai aumentando aqui, ó. Aí. Perguntaram para o Bolsonaro sobre as mortes. né? Oh, e aí, já estão mais de duas mil mortes aqui, campeão. E aí, como é que é o negócio para o presidente? Aí o cara fala, eu não sou corveiro. Ele mandou essa, eu não sou corveiro, para ficar contando o número de mortes. O presidente da república falou isso, acredite se quiser. Depois, os números não pararam de aumentar, é recorde atrás de recorde. Até que passou, será que o dia 26 quatro né agora dia 29, acho que foi ontem, né? Falaram, a gente passou, né? Ultrapassou a China em número de mortos, hein? Passou de 5 mil mortos, a China não tem isso. Ultrapassamos a China em número de mortos. Então, os jornalistas foram perguntar ao Bolsonaro o que, que ele achava disso, né? Se ele tem alguma, algum comentário a fazer. Ele falou, e daí? Eu, meu nome é Messias. Mas eu não faço milagre, né? o que, que eu posso fazer? As pessoas morrem. Esse é o cretino aí do Bolsonaro. Você pode não atrapalhar, Bolsonaro. Já começa bem, já. não, não atrapalhando, você já, já estaria fazendo já uma grande coisa para o país, não atrapalhando. E todo dia esse cara atrapalha de alguma forma. Né? Então essa tabelinha aqui, eu vou mostrar alguns vídeos aqui que eu achei bem interessantes. Sobre essa evolução, né? essa cronologia aqui. Né? das falas do Bolsonaro e das mortes e contágio de Covid-19 que só vem aumentando no Brasil dia após dia. Apesar do Bolsonaro e do Osmar Terra e dos malucos do filho do Bolsonaro dizendo que não, não, não existe, é tudo mentira, não tem, não tem Covid-19, é uma fantasia criada pela imprensa, pela mídia golpista. Ah não, mídia golpista quem fala são os esquerdistas, né? eles falam é mídia lixo, né? É quase a mesma coisa. Aldemir Cardoso, Bolsonaro não está preocupado porque ele acha que o vírus não afeta bovinos. É. Pior que é, viu, cara? O Adriano Silva lembrando aqui que o hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, estava com um saco de corpos nos corredores. Pois é. Aí falou que agora é que já foram retirados. Né? Eu vi até no jornal hoje aí, falando. Gravíssima situação, gravíssima situação. Em Naldópolis, Justiça determinou lockdown em São Luís do Maranhão, é... Tá, tá grave, pessoal, e são, se bobear vai acontecer a mesma coisa com as grandes cidades aí, grandes capitais Rio de Janeiro, São Paulo, tá indo para esse caminho também Pessoal aí afrouxando o cinto, né, seguindo as recomendações do cretino, do Bolsonaro Olha, olha aí no que deu, olha no que deu Olha aí, tá aí a que tava no comecinho ali, antes da live começar, mas chegou agora de novo Atrasou, mas tá aí, é isso aí, Taita. Tá tá? E eu vou continuar mostrando aqui a cronologia desse desastre aqui, mais do que anunciado, né, e as falas do Bolsonaro. Vamos lá, vamos. Vamos continuar aqui em mais um vídeo desastroso, desse cretino criminoso do Bolsonaro. Vamos ver aqui. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder. 9 de é... março destruidor desse desse vírus obviamente temos um momento uma crise uma pequena crise né o um, mundo me entender muito mais fantasia a questão do coronavírus que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo Ufa. todo 10 de março ó oh, cinco dias depois já tem 200 casos Bolsonaro vai para as ruas Com um suspeita tem... de ter já de aí viu com suspeita a mas... contaminado com Covid, o cara vai as ruas cumprimentar as pessoas. Não, é, não. não pode ser algumas autoridades começar a proibir isso ou aquilo, afinal de contas tá uma histeria. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou a saúde me recomendar um novo exame eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Responsavelmente. Previamente, né? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, se o caso de caso atleta. fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. 57 dias, ou seria quando muito acometido de uma gripezinha, ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida Puta televisão. Que pariu fora. 241 Paris, mortes. E temos que buscar umas. 359 mortes. As consequências do Deus aqui no Brasil. Vamos morrer gente? Vai morrer gente. Como tem morrido algumas pessoas. Parece que está começando. Vai embora a questão do vírus. Olha, mas tá chegando a ir e bateu forte no desemprego. Tá começando a acabar o Cara, quem fala de eu sou coveiro tá vendo? Não, sou coveiro. Tá? Que cretino, cara. Que desrespeito. E daí? Lamento, o que é que faço eu Sou Messias, mas não faço milagre. Brincadeira. 64 dias após o primeiro registro de coronavírus. Mais de 80 mil casos, já mais de 5 mil mortes, cara. mais de 5 mil mortes. Já passou, já, já, já passou de 6 mil, já agora. Foi ontem isso aqui, já está atrasado. Esse vídeo aqui já está velho, pessoal. Já está velho, com 5.466 mortes, está velho. Olha que loucura. E o cara, e o cretino do Bolsonaro mandam um, e daí? Esse é o presidente da república. É inacreditável o negócio desse aqui e não é só isso não. Teve mais uns vídeos aqui que eu separei que mostra também essa cronologia do desastre aí que é inacreditável que a gente está passando por isso e não foi por falta de aviso. Isso que dá mais raiva não foi por falta de aviso mostrando as merdas que ele falou e os números de contágio, os números de mortes comendo só. E o Bolsonaro negando, e falando que é gripezinha, e falando do histórico de atleta, só negando, negando, negando, negando, e aí, ó, e a bomba estourando, cara, até chegar agora aí que já estão com 6 mil mortes, e o Bolsonaro manda um e daí, cara, e daí? Olha, olha essa daqui agora, ó, não sei quem fez o vídeo, talvez seja a MBL. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Hã? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia que nessa questão do um coronavírus. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Vai por gente? Vai. Por vezes. dias depois. Parece que está começando a ir embora a questão do dinheiro. É ah, ah é, eu cara, peito. quem fala dinheiro sou governo, tá né? vendo? Não, não, sou o governo. E lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Desgraçado, né, cara? um desgraçado. Oh, mercador da morte. Mandaram bem nesse vídeo. Não sei quem fez esse vídeo, mas mandou muito bem. É o um mercador da morte, o Bolsonaro. É isso que ele é. É um desgraçado. Só isso. Pois é, ali, né, de arrepiar esses vídeos aqui, né, cara? Mostrando é, o absurdo né, das falas do Bolsonaro... Fugindo da realidade totalmente, o cara é presidente da República. Ele está brincando. Bolsonaro está jogando roleta russa com os brasileiros, com a gente. É isso que ele está fazendo. Professor Elcio, aqui é a maioria dos mortos é de negros pobres. O Bozo está rindo por dentro. Pois é, ainda mais que no, né, no, a, geralmente está associada a maiores níveis de pobreza, né, desassistência, de enfim. Da e o mito não sabe o que falar da verdade, nem fingir que se importa, ele consegue, verdade. A no lugar de gente ruim, é no inferno. Como eu não acredito nesses negócios de inferno aí, paraíso, eu, queria que, eu quero ver Bolsonaro pagando aqui, na terra mesmo. Não quero, não quero esperar justiça divina para Bolsonaro, não. Eu quero ver Bolsonaro pagando aqui por todos esses crimes que ele está cometendo, esse genocida desgraçado,